Eu gosto de cultivar plantas, de plantar. Eu prendo minhas plantinhas aqui, converso com minhas plantinhas, fico pelejando, observei minhas plantas, como minhas plantas estão. Tá. Não tem dinheiro para comprar vaso. Aí eu pego uma latinha daqui, uma latinha daqui, lá, uma vazia aqui, outra lá, e vou plantar minhas plantas. Aí tá aí minhas plantinhas aí, ó. Converso com minhas plantas todo dia, conversando com minhas plantas. Aí você vê, ó. Sorta flor, flor cheirosa. Tem várias espécies. Tudo aqui na flor. Eu vou plantando minha rosa que eu plantei. Está começando a cortar a rosa. Aqui a flor São José, muito cheirosa, à noite cheira muito. Então assim é minhas plantas que eu vou plantando. Tá? A gente está ficando velho, a gente tem que plantar plantas. Né? Prantinha. Tá aqui minhas plantas lá no fundo tem mais mais plantas então assim é assim dia, dia por dia vou plantando e aí vem gente pede muda dou muda vou dando muda muito os tem tem de várias espécies eu tenho minhas plantinhas aqui plantadas aí vocês verem minhas plantas não tá muito bonita não porque eu não tenho muito muito pra comprar substrato. Vou ali no, no lote, ali, vai, põe minhas terrinhas e pranto. E vou plantar, minhas plantinhas. Vou plantando, vou plantando. E aí tá aí, minhas plantas. Olha aí pra vocês verem. Olha que bonita pra vocês verem essa. Essa daqui, ó, meus cacos. Aqui é, é a mirra. Aqui é... A é Barbosa que veio dos Estados Unidos. Aqui é meu pezinho de cajanão. Aí assim, é minhas plantas. Vou plantar meu olecrim. Aqui tem Sete doura. Aqui tem bordo. Aqui tem Hortelã Baiano. Aqui tem uma Barbosa de outro, outro jeito. Meu pezinho de pimenta. Aqui. Meu hortelãzinho. Meu Gervão roxo e branco. Ai, pororó. Outra barbola de outra maneira, erva Santa Maria, aqui tem cebolinha e aqui tem também o açafrão. E assim as minhas plantinhas. Faço muda de manga, faço muda de, de, de, de abacate, planta, muito tipo de, de, de, de, de planta aí, muito tipo de, de, de fruta. E aí eu não tenho aonde eu plantar, faço as mudas para as pessoas que sabem. E tem lugar de plantar. E assim vai passando o dia a dia dessa vem aqui. Senhor, como é tão lindo olhar para o céu. Contemplar as belezas das suas mãos. À noite eu vejo a lua e as estrelas. Também tem o sol que brilha durante o dia. Por isso eu te digo obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. Mais uma vez eu te digo obrigado por tudo que o Senhor criou. Quando olho para a terra, eu vejo os rios, mar e monte, campinas. Nas florestas, vejo as aves, os animais. Na terra, somos nós, sua criação divina. Por isso, eu te digo: Obrigado, Senhor.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 e no sétimo ele também descansou. Glória ao Pai, Glória ao Filho de Deus, Glória ao Espírito Santo também. Paz na terra. a Deus, obrigado Jesus por Senhor ter criado nós a sua imagem, a sua semelhança muito obrigado também Jesus por ter me concedido de escrever este hino para a honra e glória do teu nome é para te engrandecer te exaltar porque só o Senhor é digno de honra e de glória e de louvor, por isso Jesus que eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus, aleluia amém